Então bora falar do dia 2 de dezembro, dia 15 da viagem. Foi um dia super intenso, super corrido. Acordei cedo, fui fazer uns trabalhos que estavam pendentes e aí eu aproveitei para trabalhar dentro da, do quarto mesmo, porque tava muito frio aqui fora. Então eu fiquei até umas nove trabalhando. E aí eu fui me arrumar, não sei o que, tomar um café, saí do às 10 E aí eu fui pra onde? Kawagoi. Daqui de Omiya pra Kawagoi é pertinho, acho que não dá nem 30 minutos, é um trem só. Então eu saí daqui, fui pra Kawagoi, e aí de Kawagoi eu saí andando da estação e fui andando pela cidade. Porque, cara, a cidade é bonitinha, a diferença de tempo entre pegar o ônibus e não pegar era 5 minutos. Eu falei, vou andando pra conhecer. fui no que tá em Temple. E o que tá em Temple a princípio ele parece super pequeno, é um terreno que tem alguns prédios e tal. E assim não tem muita placa em inglês, o que dificulta um pouco você saber onde ir. Mas como somos exploradores, né, eu terminei de fuscar tudo. Então eu fui rodando, rodando, rodando. E aí tinha um prédiozinho escondidinho. E aí de repente eu falei, Cara que eu vou lá Ainda bem que eu fui Lá é um museu Deve ser uma treasure house Alguma coisa assim Com as coisas do quintal em tempo E cara, eu não sabia que tinha tanta história naquele templo O mais legal é que tem as coisas assim originais Então tem a armadura samurai original é, Do Kanto até tem, tem muita coisa o ponto ruim é que não pode filmar nada Então vocês vão ter que entrar no site E ver o que que eles disponibilizam de foto lá Porque realmente não dá pra filmar nada E lá dentro tem jardins internos Isso deu pra filmar a própria parte do templo você pode entrar no, no salão E ele ali um é lindo, cheio de camon no teto Vocês vão ter que imaginar mais uma vez Porque não pode tirar foto Aí eu tava indo embora e eu falei assim Nossa, tem um negócio aqui de Sem ir Stature E eu falei, caramba, deixa eu ir lá ver E aí eu vi que quem já tinha ido nesse museu Não precisava pagar pra ir no Rakuanyan Na verdade é um ticket só E aí você destaca o ticket e bota lá no cestinho Era muita estátua e tinha uma pessoa lá dentro Desenhando e eu acho isso muito legal No Japão, assim, volta mesmo meia se tá em algum lugar então, alguém desenhando sobre aquele destino, muito bonito mesmo. Saí de lá e fui andando para a zona de Kawagoi, que é a mais famosa, que é onde tem a torre e é onde tem também as ruas mais antigas, né? E Kawagoi, pra quem não conhece, é conhecido como Little Edo, né? Então é como se fosse Edo, que é a antiga toque né, é de antigamente. então. Ela lembra um pouco as estruturas que a gente costuma ver no Kyoto Então é um Japão mais antigo, é bem bonito E lá eu encontrei uma loja, gente, que eu fiquei apaixonada Acho que é a minha loja predileta do Japão a partir de agora Porque as coisas e os produtos que tem lá são simplesmente lindos Não é um preço barato, mas também não é nada extravagante de caro, sabe? No fundo dela tem um food spa também pra você comer com o pé dando água quentinha, bem bacana Cabagorri também tem várias comidinhas de rua que você pode experimentar, é muito bacana É uma cidadezinha pra você passar um dia mesmo, então vale a pena vocês irem e curtirem com calma, tá? Saí de lá e fui para Titibu, porque chegar em Titibu demora E não porque assim o trem é, é muito lento ou é muito distante é porque você tem uma parada de 40 minutos. Então, eu peguei o primeiro trem, desci lá, esqueci o nome da estação. E nessa estação não tem nada, só que tem um shopping na estação. E aí, esse shopping tem uma. falou assim, ah, tem uma série no quarto andar. Eu falei, ah, vou lá, que eu vou... quero ir ao banheiro até, né? Aí, fui lá, entrei na série, claro que comprei um monte de coisa. Inclusive, tem umas lojas de roupa lá que tem umas roupas muito bacanas de frio. Pelo menos agora na estação de frio, estava bem bacana. Tipo calça forrada, luvas diferentes e tal Mas eu acabei não comprando nada disso não Aí saímos de lá, pegamos um trem Cara, tava muito gelado Aí cheguei em Titibu Em Titibu assim que eu saí da estação Ceibu, Tichibu, já dei de cara com um monte de yatai, aquelas barraquinhas de comida E fui comer, porque eu não tinha almoçado ainda Comi Sutom, que é uma sopa, tava muito frio, então foi ótimo, deu uma aquecida Aí virei pra moça do Dango e falei assim moça Onde é o festival? Ela falou assim, ah, deve ser perto do santuário. E aí eu fui lá para perto do santuário. Onde é tão santuário? Cheguei no santuário. Tinha o santuário, tinha um micoste lá miniatura e tal. O é o, é o santuário portátil, né? O pessoal fazendo as oferendas, estava tendo muita cerimônia. Mas assim, nada do sinal do festival, só algumas roxichadas. Aí eu fui andando para onde todo mundo tava indo, não deu outra. Cheguei lá, ainda estava vazio. Falei, quer saber? Vou comer. Então, vou experimentar mais alguma comida de barraquinha de roupa que eu não, não experimentei. Aí, eu comi um peixinho, que é aquele peixinho na, no espeto, assim. É gostoso. Ele é, na verdade, temperado salgadinho. E depois eu fui lá e comi um okonomiyaki também Não curti muito o okonomiyaki, achei meio maçudo Achei que os do Nagataya, por exemplo, eram mais gostosos E aí, deu um pouquinho de tempo, já tinha mikoste na rua O primeiro mikoste que saiu era o mikoste do Daruma Eu andando assim, do lado, filmando O senhorzinho, que era do, do grupo, né Falou assim, pega na corda, pega né, Porque é o pessoal que vai puxando aquele carro de madeira Que vai um monte de gente em cima, quando eles tá lá dentro E aí eu fui, peguei e falei, meu Deus do céu, não acredito Primeira vez que eu participo de um Matsuri, participando mesmo, não só vendo, sabe? E aí foi muito legal, muito legal, uma energia diferente. Estava me sentindo uma criança lá. E aí começaram a surgir os outros carros, né? É, são seis no total. Eu consegui assistir até o terceiro. Porque começou a ficar muito tarde e eu fiquei com medo de não ter mais trem pra eu voltar E tá tava ficando muito frio E aí ficou outra dica Quando tá muito frio assim, é normal eles beberem ou saque quente ou Amazake Que é uma misturinha doce de arroz com sake, né Então ele fica parecendo uma batidinha Estilo batida de coco, só que batida de arroz Ah, tem Hanabi nesse festival no dia 3, no caso hoje né só que ontem, eu não sei se eles já estavam ensaiando, se eles estavam fazendo exatamente, sei lá porquê, mas rolaram alguns fogos de artifício, mas não foi o show de fogos de artifício que tem no dia 3. Infelizmente, hoje eu não consegui ir. Fui em direção à estação, peguei outro trem, que saiu de outra estação de lá. Então, eu desci na estação que eu precisava, peguei mais um trem até Omiya, cheguei aqui em Omiya. Omiya é cidade grande, gente. É tudo aceso, tudo iluminado o povo todo na rua ainda indo pra Izakaya então foi, é... chegando aqui é bem tranquilo é mais cheio, né mas assim, o Chichibu Yorumatsuri ele é um festival de rua que acontece todo dia 2 e 3 de dezembro independentemente do dia da semana e foi uma experiência assim, inacreditável foi um dia intenso, né Kawagoi legal, Titibu incrível, então assim valeu muito a pena então é isso, eu fico por aqui até a minha